Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o MULTI, um projeto de extensão composto por uma equipe multidisciplinar que integra uh, diferentes áreas, como design, arquitetura, a educação, a linguística. Né? Esse grupo é composto por pessoas de várias unidades aqui da Universidade. E a gente desenvolve livros multiformato. E o que são livros multiformato, então? São livros que, assim como o nome já diz, utilizam diferentes formatos ou versões para atender um público mais diverso. Então, a gente tem livro impresso, em tinta e fonte ampliada, livro impresso em braille, a utilização de relevos, texturas e elementos táteis, assim como o audiolivro com audiodescrição, o videolivro com libras e legendas, e assim esses formatos vão beneficiar a pessoas que têm deficiência intelectual, deficiência visual, baixa visão, pessoas surdas ou ensurdecidas, mas um livro multiformato ele é bom para todos. Ele também vai trazer a possibilidade de diferentes formas e experiências a partir desse material. Esse grupo é coordenado pela professora Cláudia Rodrigues de Freitas e ela agora vai falar um pouco mais para vocês sobre as nossas publicações e as interfaces desse projeto com a Universidade. Boa tarde a todos e todas. Uh, divulgamos aqui a nossa extensão intitulada Livros Infantis em Multiformato. É, tem início essa extensão em 2015 com a possibilidade de protótipos em braille e tinta ampliada. Com o tempo, fomos desenvolvendo outras formas, outras linguagens, né, uh, que vêm garantindo acesso aos livros a todas as crianças. São livros pensados para crianças pequenas uh, em processo de letramento. A extensão está ligada a projetos de pesquisa como o Universal 2017 2016 e a FAPERGS 2019 assim como projetos uh, de pesquisa de alunos do pós-graduação. Hoje já temos livros publicados e oferecidos a escolas e bibliotecas com o um apoio imprescindível da Prorex. Sem esse apoio não seria possível o desenvolvimento de tais livros. Uh, temos ainda a parceria preciosa com a gráfica da URIGS, que nos ajuda a dar Viabilizar, viabilizar ideias que vão sendo produzidas dentro do grupo e com parceria do Incluir com a produção do braille e algumas vezes também de imagens. O curso de extensão vem sendo oferecido a professores de escolas públicas e alunos da graduação da URGS. Nossa extensão faz link com trabalhos de alunos da graduação, como trabalhos de TCC e com pesquisas de alunos do mestrado e doutorado. Mesmo em quarentena, seguimos trabalhando em nossos livros e logo teremos novidades.